Olá, seja muito bem-vindo ao canal Faixa Verde, meu nome é Carlos Sensato e a gente tá aqui com muito mais vídeo aí pra você, voltando aí com força e garra aqui no canal, yes, e com muita informação, tá, então a gente tá aí pré E3, a gente vai ter várias informações aí, uh, inclusive da Microsoft, né, e da Nintendo, porque, desculpa, a Sony não tá nessa, né, Uh, eu acredito que uh, a grande sacada a grande coisa boa que a Sony fez esse mês foi a Playstation Plus Que os caras deram Sonic Mania lá, enquanto a Microsoft deu aqueles joguinhos lá de lá que, Bom, enfim, provavelmente a Microsoft vai trazer algo muito bacana na feira, na grande feira da E3 Que é a grande feira que traz aí várias informações sobre o mundo dos games Pra quem não sabe a E3, pra quem nunca acompanhou a E3, é a maior feira aí que traz... Uh, as principais empresas aí, como a Square Enix, da dentre outras, e também os grandes fabricantes de console. Então a Sony já marcou presença muitas vezes nas feiras, a Microsoft e si, a Sony... A Nintendo também, já marcou várias vezes presença E já trouxeram muitas coisas bacanas na E3 Então, o que vai acontecer? Uh, nós aqui do canal Faixa Verde, domingão, bateu com folga uh, Vai ser legal, então uh, é, dia 9, agora domingo Começa a E3, às 17 horas tem a apresentação da Microsoft Então a gente vai estar tá falando aqui Talvez a gente vai estar tá aí com uma galera também ajudando o canal uh, Vou mandar um abraço para o João Bartolomeu ator, né? também para o pessoal do NT Project, né? que é o, o canal de Nintendo, para quem gosta de Nintendo, vá lá, confira o canal NT Project, acesse aqui o canal Xbox também, né? o Faixa Verde, mas também acessa lá o NT Project. A gente vai estar tá também é, em parceria com o novo canal América Latina, que é o Carra Verde, uh, esse aí, uh, então a gente vai estar... Tá retransmitindo lá naquele canal, tá? Então o canal é novo, não tem muitos inscritos. Aliás, não tem inscritos porque iniciou hoje o canal, né? Então a gente vai estar tá trazendo aí também para toda a América Latina para estar tá passando aí para todo mundo as informações, tá? Então a E3 ela vai ser retransmitida provavelmente de algum canal do Mixer para para estar tá passando aí a informação real, tá? Lembrando que no mesmo dia a Bethesda também vai apresentar às 21:30 uh, depois da conferência da Microsoft os seus jogos, né, espero aí que vai ter, espero que tenha coisas novas, né, a gente tá esperando aí, quem sabe, um novo anúncio de um novo jogo, na questão da Microsoft um novo anúncio aí... Uh de jogos novos para plataforma a Microsoft quem está acompanhando comprou vários aí estúdios nesse meio tempo aí em dois anos a Microsoft comprou muitos estúdios uh, também contratou muitas pessoas aí para estar tá fazendo os seus jogos tá então é, com certeza vai ter muita coisa legal aí sendo apresentada na E3 né então a gente aguarda aí é, firmemente aqui é, aguarda a Microsoft está passando aí uma coisa legal, a Bethesda também Ahn. Uh... Pra tá falando aí o que vai estar tá rolando tá Eu tô olhando aqui, tem uma colinha aqui na lateral O PC Game Show vai ter No dia 10, ou seja, no dia seguinte Segunda-feira às 14 horas uh, Também a Ubisoft No dia 10, às 17 horas Vou deixar aqui embaixo na descrição, descrição Toda a informação A Square Enix também muito esperada aí uh, No dia 10 do 6, às 22 horas Aliás, tô esperando muito aí Square Enix ela comprou um espaço Muito grande, uma lacuna muito grande Aí pra estar tá passando as suas informações. Então, eu creio aí, a Square Enix é uma empresa que já fez muito RPG bom, né? Uh, e também tem a Nintendo, a Nintendo no dia 11 do 6, às 13 horas, na terça-feira, finalizando aí a E3. Então, bora lá, vamos curtir aí o canal, vamos estar tá assistindo aí. É, se você gostar de assistir por aqui também, pode assistir. Uh, eu vou estar tá vendo aí também de estar tá repassando é, no meu canal do Mixer também, o. O que vai ser apresentado aqui no YouTube, tá? Então provavelmente a gente vai ter parceria, conversa com outras pessoas, estarei fazendo tradução simultânea ali do do, do que está sendo informado, né? Até mesmo para a galera aí tá curtindo e entendendo um pouco melhor aí a informação, tá? Lógico que eu não vou fazer igual aqueles canal, né? Que fica lá falando, falando, falando, falando. A gente quer ouvir, quer ver como é que é, fica atrapalhando. A conferência não é muito legal, certo? Um grande abraço. Esse é o canal Faixa Verde e até mais!